Olá, seres de luz! Sejam muito bem-vindos! Estou muito, mas muito, muito feliz por ter você aqui neste canal. Foi intuída pelo meu mentor espiritual para criar este canal para disseminar o trabalho de muitos trabalhadores da luz, em terra e das estrelas, no despertar do autoconhecimento, para tornar a jornada para a ascensão de terceira para quinta dimensão, com leveza e alegria, juntamente com a mãe Gaia. Estamos num momento muito, muito importante para o planeta Terra, com a chegada de luz fotônica, de potência elevada. E neste dia 8 do 8, dia da inauguração deste canal, teremos a abertura do Portal de Leão, trazendo mais luz. Vou postar diariamente meditações curtas de no máximo 5 minutos, minhas e de amigos de luz, para começar bem o dia. Juntamente com essas meditações, estarei enviando energias de cura, chamada Light Healing, uma energia de nona dimensão, disponibilizada pela Quanin, para todos e para o planeta. E à noite, às 19 horas também, diariamente, postarei vídeos com lives, canalizações com curas, entrevistas, leituras e muito mais. Que Deus e os seres crísticos me abençoem e me dirijam nesta missão. Namastê.